E aí galera, beleza de nada com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui malandro Seguinte mano, seguinte Eu tô jogando Lego DC Villains, que é esse joguinho que foi dado aí na Playstation Plus E aí cara, tipo eu não sou muito fã de Lego não Olha Eu não sou muito fã de Lego não, mas eu vou, vou jogar né tô, tô sem jogo pra jogar e tal Eu tava jogando joguinho de Lego e aí eu vi, né, no, na página de mods o, A versão Lego aí do Homem-Aranha E por isso que eu estou aqui, certo? O filme foi lançado recentemente Inclusive já dá pra baixá-lo, né? Olha aí, ó, ó, ó, ó. Olha o Leg aí, mano Você vê quando você usa os poderes do Homem-Aranha ali Ele fica todo... todo ele desmonta lá, ó Desmonta o meio, olha lá, ó Basicamente desmonta o meio e o seguinte galera, já que juntou essas coisas aí, novo filme, eu, jogando Lego, é, eu tô usando aqui o mod do, do Julio Nib, que é o mod mais perfeito aí do, do Homem-Aranha, eu cheguei a usar ele há um tempo, mas acho que teve algumas atualizações, e aí eu não, não eu, eu, eu, eu era parceiro dele lá, eu deixei, parei de pagar, não tava usando mais. Mas agora eu peguei aqui de volta o mod E o seguinte, mano, a dúvida que não quer calar Todos nós sabemos que existe um colosso no GTA V, certo? Que é o trem, né, mano? Poucos hombres de respeito conseguiu é, parar o trem Eu já usei o, o, o mod do Jirunib para parar o trem Já usei um mod que é um pouco inferior para fazer isso também e... Nas tentativas eu não consegui Procurei no canal que tá aí no canal, certo? Agora, esse daqui Que é o atualizado Eu não usei, então a gente vai tentar Parar o trem Cara, esse mod aqui, ele é bem completo, galera É que, cara, pra você mexer Nele É meio, meio complicadinho, olha Ele tem vários Poderes do Spider, né? Eu acho... Eita Inclusive, ele, ele libera, né, no, no mapa, ó, são essas caveirinhas aqui, ó. Bom, vamos lá, na, antes de a gente ir lá no trem, eu vou naquela caveirinha ali pra tentar usar algum dos poderes do. Do, do aranha. lugar que não é muito legal pro Homem-Aranha. Apesar que no filme, nesse novo filme aí, ele vai pro. Olha lá, olha lá. Um homem, ó o um Homem. Ó. Vamos ver. Ó! Nossa! Mano, é muito escroto o Lego, velho. Ah, é muito, muito escoito Ó, ó, ó, ó Ó, tá vendo? É tipo assim, com... Se fosse o corpo do aranha mesmo, né? É... Ó, oh, é muito, muito louco esse mod, mano Ó, oh, ele joga teia Tipo assim, mas no corpo do, do, do, do, do Lego Eu acho que deveria ser um pouquinho melhor também Ó, oh, ó, oh, tá vendo? É bem legal, mano, esse mod aqui, velho O Júlio me manda demais, velho Inclusive ele fez uns novos lá, tô meio por fora Mas parece que ele fez do Godzilla e tal, né Do Kong E, enfim, deixa eu subir aqui Sobe Opa, aí, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Então fica esses caras aí, ó, que você consegue fazer Algumas missões e tal Mas o obje... opa, peguei alguma coisa Aqui, mano, o barulhinho de munição Tá ligado, quando você pega munição esse mod aqui, velho, é simplesmente perfeito. Cadê o cara? Cadê o Zé Ruela? Até a, a, as, as posições do, do, do Spider é, são bem legais. Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição. Beleza? Se você não me segue, me segue lá. Eu não tô postando tanta coisa lá, porque meu celular deu pau. E... Eu uso um iPad zoadaço aqui, mano. Às vezes eu posto alguma coisa lá com o iPad. Opa, cadê a... <risos> Peraí, eu quero, eu quero prender ele na parede. Será que tem algum. Aqui, sim. como eu falei, velho, eu não, não. Deixa eu ver se tem outro botão. Ih, rapaz, sangrou o cara ali. Opa, cadê, cadê, cadê? Calma, que já já a gente vai lá no trem. É bem rápido lá no trem, tá ligado? Ó. Oh. É muito escroto, mano, esse Homem-Aranha aqui. Não tem nem a teia de a... A, a aranha nas costas, né, mano? Olha isso, velho. Lego. <risos> Bom, você que curte Lego não é nenhuma crítica. Eu, eu, eu, eu gostaria muito de montar aquelas naves do... Eu tô falando mais do jogo, não é uma coisa que me interessa muito. É, mas eu gostaria muito de montar aquelas naves do Star Wars, mano. A Millennium Falcon Que tem, né, mano é, Tem a Axel Wing é, o The Destroyer Eu gostaria muito de montar aquelas naves lá Tem aquela Hogwarts, né Do, do, do Do, do bruxo Do bruxou lá, do bruxou Do Harry Potter Seria muito, muito mesmo E é bem caro e bem grande, mano Mas enfim, bora lá galera Ver se a gente consegue Parar o trem, será que o Homem-Aranha Lego será capaz ao nosso colosso? Bom, estamos aqui. Deixa eu ver como é que solta a teia. Oh, eu não, não, não manjo mexer no, no, no, no Homem-Aranha, cara. Ah, já deve estar tá vindo, já. Tem os poderes aqui. Não está tá escrito ali embaixo, mas eu não estou enxergando. Eu sou cegueta, velho. Ó, oh, aqui eu tô ligado que... Ah, já tá vindo já, mano. Vai pra cá. Olha o trem vindo. Eu quero usar os poderes. Meu Deus. Ó, oh, até... Pera aí. Ué. Eita. Mano, é... Cara, sério. Esse mod... No corpo mesmo, olha lá. tá vendo que ele tá fazendo aquela pose do Homem-Aranha, assim, que ele fica todo arqueado, assim, mano. Mas o corpo do Lego fica zoado, mano. Fica zoado. Ai, ai. Peraí, mano. Eu não tô conseguindo soltar a teia. Peraí, peraí. Ah, deixa esse trem aí. Deu... O outro que voltar, a gente tenta segurar ele com a teia, hein. Galera, é o seguinte, mano. Eu fiquei treinando aqui pra ver se ele jogava. Porque no outro mod... Ele, jo ele jogava T e rodava os carros, tá ligado? E inclusive no trem também Quando eu tentei parar o trem Ele jogava T, só que a teia esticava E o trem ia embora, não parava Mas, cara Aquilo que eu tô vendo aqui É... Tipo assim, ele precisa estar tá com a mira ali, ó Verdinha, quando vocês estão vendo ali, ó Ele tem que estar tá com a mira É... Olha lá, quando fica... Olha lá, tá vendo? Quando fica verdinha assim mas ele não tá dando opção, velho. Ó. Isso aqui, ó. É o poder que, ó. É tipo assim, trava o cara, né? É uma bomba que explode e trava o cara. Vamos ver se a gente vai conseguir parar assim. Mas pelo jeito... Ó. Eita. Não, sai do túnel! Meu Deus! Cara, ele tá ficando bugado do trem, velho. Agora não tá querendo mais soltar aquela bomba? Ah, rapaz, sei não, hein. Acho que o Spider... Ó, oh, essa aqui é a que trava o trem. É a que trava os veículos e tal pra não andar. Mas eu não tô conseguindo soltar. Eu acho que não tem, velho. Tentei de tudo aqui. Ai, Vamos. Nada Pera aí Aí ó, essa aqui é a bomba ó. Deixa eu ver É a bomba que trava Spider drone, impacto Vamos ver com essa mina aqui Mano, não sai desse túnel Eu achei até melhor ficar dentro dele Soltar ali não, não dá. Só quando tem mira, ó. Só quando fica o verdinho que ele solta. Ai, Jesus. Meu Deus, o aranha! Que eu Pera Pô, é legal no filme lá, né? Na hora que ele tá dentro dos, dos túneis. Mas acho que o, o Spider, não. Não tem essa capacidade, hein? Bom, o Thanos para o trem, o Magneto, o Homem de Ferro, o Hulk, o nosso querido Spider, ainda mais ó, versão Legucho Tá, vou tentar de novo colocar a bomba, hein? Vai. Será que tá acionando? Pera aí, deixa eu ver aqui nesse botão. Tem outro botão que troca aqui os.. Os comandos. Aqui não é essa bomba aqui, ó. É, infelizmente, nem a versão nova, a versão antiga consegue ter o dom de parar o trem, mano. E que o certo era, tipo, ter aquela habilidade do filme do Homem-Aranha lá daquela parte do metrô. Ele joga as T assim, segura no, no metrô. Mas não tem. Não tem essa habilidade. Bom, enfim, galera. Não conseguimos, infelizmente, mano. Não dá, não dá, velho. O trem não para. E é só quando mira, ó. Quando a mira fica verdinha ali, ó. Vai. Vai. Ó, se esse trem tivesse cheio de passageiro e caísse. Não dá, não dá. Pera aí. Ó, Impact web. Ó, tô nem dando um poder novo aqui. Caramba, soltou as duas três com as duas mãos. Ah, cara, não dá, velho. Não dá. Eu queria parar o trem. Para, Spider. É um poder de impacto isso aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O que aconteceu aqui? É tipo um poder de impacto. ó, Não, ó. Se descarrilhar um vagão desse aqui, o trem para todo. Mas... Não está sendo possível. A mina. Essa mina aqui, ó. É. Infelizmente, galera, o nosso querido Spider-Man... Versão legucho aqui. Não foi capaz para o trem. Eu tentei várias vezes. Ele não consegue, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser sugerir vídeos aqui nos comentários. Me segue no Instagram também que tá aqui. Na... Aqui embaixo, beleza? Até a próxima. Fui!